Caramba. Engraçado. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40. E hoje eu vim falar sobre moda. A peça escolhida hoje é aquela que eu tenho certeza que muita gente tem no armário. A peça é essa Praia que você compra na beira da praia, aquele cara que sai vendendo, sabe, aqueles vestidinhos com abertura lateral, esses amarradinhos assim, e que assim, a gente só usa no verão. Mas a minha ideia é você pegar essa saidinha e poder fazer outras saidinhas com ela. A ideia é que você inclua a saída de praia no seu armário, no seu dia a dia, com as suas roupas. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês três looks, três composições que você pode usar. Essa saída de praia, vou até mostrar um aqui pra vocês verem, ó. Ela é bem compridinha, vocês vão ver aí no vídeo que você pode estar fazendo composições. Antes de você assistir, é rapidinho, tá vendo esse link escrito um inscreva-se? Clica nele, não perde tempo, clica nele e se inscreve no canal Mulher Mais de 40. E aí você vai estar por dentro de todas as informações, de todos os conteúdos, de moda, beleza, culinária, resenha, tem tudo. E não esquece, se você curte moda, se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então, bora lá! Bom, eu vou falar agora da primeira composição que eu fiz. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi uma leg cinza, que é, assim, super confortável... É, coloquei a saída de praia bem, bem à vontade, não botei nada por baixo, fiquei só com ela mesmo, assim, é um material, é tipo um algodão, né, então ela tem essa manga assim, mais, mais solta, mas é um material bem fininho, não é, não esquenta, é, tem essas, esses bordadinhos assim mais brilhosos, como se fosse uma linha acetinada e é nele todo. E a altura fica um pouco assim, no meio da coxa, com a abertura lateral. Então, pra leg, fica perfeito. Escolhi uma sapatilha, pra não ficar uma coisa assim, tão, tão esportiva. Porque leg com tênis, eu acho que fica meio academia, né? Então, eu coloquei uma leg com uma sapatilha dourada. Fiz uma composição também com a bolsa dourada. E coloquei um colar vermelho, um colar de fita um trabalho manual, assim, super bonito, que eu comprei com uma amiga minha. Agora dá uma olhadinha, vê como é que ficou essa composição. colocar uma calça jeans. Eu aproveitei e escolhi uma cor que seria uh, um ponto de luz. Então, como eu tenho um tênis vermelho, eu escolhi que seria o vermelho. aí o que, que eu fiz? Coloquei o um tênis com a calça jeans, com a barra viradinha, optei por colocar um cinto fininho e nesse cinto eu subi a saída de praia, porque a calça jeans, ela dá volume. E aí a saída de praia, ela não é assim tão largona, né? Ela não, ela não é tão larga. Ela é para ficar uma saída assim mais arrumadinha. Então, quando você coloca calça jeans mais a saída de praia, fica apertado. Então, eu subi a saída de praia e botei um cintinho vermelho para fazer a composição. Por dentro, eu optei por colocar uma camiseta vermelha também, para ficar só aquela sombra, sabe? Aquela coisinha assim, marcadinha, se de repente você. Mexer um pouco, aparece E como ficou uma, uma composição assim bem esportiva Eu optei por colocar uma bolsa transversal assim na diagonal Uma bolsinha assim bem à vontade Dá uma conferida, vê se você gosta A ideia era fazer uma composição assim mais arrumada. Então o que eu fiz? Peguei a saída de praia e botei por dentro da saia. Então eu escolhi uma saia lápis marrom. Essa saia ela tem um rasgo só de um lado, né? Então dá aquela coisa assim mais sensual, ela tem uma aberturazinha. E aí o que eu fiz? Coloquei esse colar, que é o que eu ainda tô com ele. Coloquei esse colar, que é um colar assim bem bem sofisticado, né, ele dá uma área, não, não tem uma cara esportiva. E aproveitei e botei uma sandália marrom que tem uns detalhes em uma, uma abóborazinho, assim, assim bem, so, bem suave. Fiz a composição com umas pulseiras com detalhes é, na cor o detalhe da sandália e a bolsa marrom porque eu não queria uma quarta cor. Eu já tinha marrom, o branco e o detalhe sutil... Da, da sandália com a pulseira Então eu não queria que entrasse outra cor Por isso que eu escolhi uma bolsa também marrom Dá uma olhada, vê como é que ficou É a possibilidade de você pegar uma peça que é de praia Que é uma peça que você de repente pensa assim Cara, essa roupa eu só vou usar se eu for à praia E não é verdade De repente você pode estar fazendo várias composições com aquela roupa né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo Pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Mulher Mais de 40 E é isso, gente um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!